Diagnóstico tardio, a partir de que idade já é muito tarde para intervir? A gente fala tanto em intervenção precoce, mas às vezes os pais não tiveram acesso e recursos a tratamento enquanto a criança era muito pequenininha. A gente sabe que é difícil, que os pediatras nem sempre estão preparados para identificar sinais precoces e sinais principalmente leves e sutis. E acabam passando os anos, acaba passando o tempo e a gente percebe só depois que as crianças já estão maiores, que os prejuízos já estão acumulados, que a gente devia ou podia ter feito alguma coisa diferente antes, mas daí já é tarde demais. Muitas vezes também os pais já investiram, já fizeram um grande tratamento com as crianças enquanto elas são pequenas e as crianças já melhoraram. E agora eles falam, ah, já tratei bastante, agora eu já posso relaxar e tratar menos e acabam poupando os maiores de intervenções de mais horas e de mais tratamentos e terapias. Então, a resposta é nunca é tarde, não existe idade limite para fazer a intervenção. A qualquer momento, o nosso cérebro é capaz de aprender e tem habilidades de fazer novas conexões entre os neurônios. A gente aprende coisas novas depois de adultos, a gente faz faculdade depois de adulto. a gente se especializa depois de adulto. Então, a gente tem muitas condições de aprender coisas novas, de coisas diferentes, mesmo já com uma certa idade, então não existe um limite de intervenção, a qualquer momento a gente pode melhorar e muito a qualidade de vida, autonomia e independência de crianças que não tiveram a oportunidade e mesmo de pessoas que já tiveram a oportunidade de serem tratadas, a gente tem como melhorar mais ainda e como que a gente trata, o que, que a gente faz? Aba, intervenção comportamental a partir de ciência aba estratégias comportamentais e cognitivas a partir da análise do comportamento. Então procurar grupos de terapia especializados em ABA, bons grupos com boas referências para trabalhar habilidades sociais em crianças que já estão com um repertório avançado, o refinamento das habilidades sociais, controle crianças ou adolescentes, né? Crianças maiores que já desenvolveram a linguagem, a verbalização e a socialização, mas que precisam de um polimento, de um refinamento dessas estratégias e habilidades. Trabalhar controle, por exemplo, quando querem que as coisas sejam do seu jeito, tem pouca flexibilidade mental, trabalhar teoria da mente, o que está passando na cabeça dos outros. E pessoas que têm poucas habilidades, trabalhar autonomia e independência, para que eles aprendam a se virar sozinhos, aprendam a fazer as coisas escolares, mesmo que com ajuda, mesmo que com muito apoio, mas trabalhar o máximo possível do que eles puderem aprender, mesmo que já estejam aí maiorzinhos. Então, se inscreve no canal, que aqui eu vou dando sempre muitas e muitas dicas para estimular os nossos pequenos e maiorzinhos. Tchau, tchau!